Olá, eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma dica de vitamina que vai te ajudar ainda mais no seu treinamento. Essa dica de vitamina de hoje é para poder te ajudar a ter energia. Ela é muito simples, vamos lá. Presta atenção no passo a passo, mas lembre-se tem que ter sempre a liberação do seu médico ou a liberação da sua nutricionista. Afinal de contas, essas dicas que eu estou passando aqui no canal são dicas que eu utilizei para melhorar o meu rendimento na hora de fazer os treinamentos. A vitamina de hoje, que eu separei aqui para vocês, é vitamina de banana e baunilha. Isso mesmo, vitamina de banana e baunilha. Só que a baunilha, nós não iremos utilizar a baunilha em favo, não, nada disso. Preste atenção como essa receita é fácil e você deve conseguir aí na sua cidade também. Dois copos de leite desnatado. Aí você pode utilizar ou o copo de 300 ml ou mesmo o copo de 400 ml. Eu uso, neste caso, dois copos de 300 ml de leite desnatado. Professor, qual a diferença do leite desnatado ou aqui na cidade onde eu moro, eu pego leite direto, direto da fonte. Aí você não vai ter essa, essa diferenciação. Vou explicar o porquê. Leite integral tem alto teor de gordura, Gordura é praticamente o leite direto da fonte, tá ok? Leite integral, leite semidesnatado, baixo teor de gordura. Leite desnatado, sem gordura. Então, se você mora numa fazenda, numa chácara, numa área rural, que você consiga o leite é, menos processado possível, melhor. Só que vai ter um teor de gordura. Não tem tanto problema, porque você também não vai tomar grandes quantidades. Agora, se você quer fugir da gordura, o desnatado. Por isso que são dois copos dois copos de leite desnatado de 300 ml, duas bananas prata grande congeladas, duas bananas da marca do tipo banana prata congelada. E aí vem o diferencial. Você pode utilizar uma colher de sopa de whey protein sabor baunilha. Algumas pessoas não utilizam Whey Protein. O que, que elas utilizam? Utilizam um outro composto que tenha sabor baunilha. Aí fica a seu critério. Professor, não gosto de baunilha. Existe com sabor morango, chocolate, aí você vai escolher o sabor que mais te agrada. Eu utilizei na minha vitamina, eu trouxe essa dica que eu utilizo desta forma. Então vamos lá? Mais uma vez para você pegar bem essa dica aqui. Duas Bananas congeladas, dois copos de leite aproximadamente 300 ml desnatado, que é aquele leite sem gordura, e uma colher de sopa do whey protein de sabor baunilha. Você vai jogar o leite no liquidificador. Logo depois, você vai acionar o liquidificador na velocidade 1 para o leite começar a circular. Você vai jogar essa 1 colher de Whey Protein sabor baunilha, deixa ele bater bem. Logo depois, você vai jogar as duas bananas congeladas. Por isso que eu deixo por último. Jogou as duas bananas, aí você aumenta a velocidade do liquidificador, que vai necessitar que aumente a velocidade. Deixe bater por alguns Segundos, pronto, tá a sua vitamina perfeita para você tomar antes do treinamento. Professor, quanto tempo antes do treinamento seria bom tomar essa vitamina? 30 minutos a 40 minutos antes do treinamento. Mas se você tiver uma digestão lenta ou você não se sentir confortável, pode tomar aí a 1 hora, 1 hora e 20 antes do teu treinamento e você já vai ver uma melhora significativa através de uma receita tão simples tão fácil e que vai te dar muito resultado. Aproveita, vai lá embaixo nos comentários e coloca de que cidade você é e se você conhece alguma outra receita ou se você passa por esses problemas de ficar indisposto ou indisposta na hora do treinamento. Mais uma dica aqui do canal do Professor Emílio Júnior. Até nosso próximo encontro.